Eu sou o Diego, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, beleza? Hoje eu vou mostrar uma receita muito, muito mais, muito top mesmo, que vai te ajudar aí bastante, você que não tem condições aí de estar tá comprando o Minoxidil, o Big Barba, entre outros produtos aí para fazer o crescimento da, da barba, vou passar aqui uma receita muito poderosa, tá bom? É um super tônico, praticamente o um super tônico, tá? E pra, pra você fazer essa receita é bem simples, tá? Os, os ingredientes você tem praticamente tudo na sua casa, beleza? Óleo de cozinha, café, pimenta, qualquer tipo de pimenta, qualquer café serve, qualquer marca de óleo de soja serve, que é o óleo de cozinha, beleza? Eu acho que gordura, eu acho que não dá certo, mas óleo de soja dá certo, beleza? Pimenta, alecrim e cravo da índia beleza isso aqui vai ser um, é um óleo caseiro poderoso isso aqui vai ter tudo vai, vai desde tantos nutrientes para limpar a sua pele tanto para acelerar a circulação tanto para hidratar fortalecer e auxiliar no crescimento da barba beleza não só da barba mas tipo da sobrancelha do cabelo entre outras coisas isso ajuda bastante tá vou demonstrar aqui como é que você pode fazer aí na sua casa beleza? Você vai pegar um copo, um copo que vai ser seu por uns longos meses aí, tá? Peguei esse aqui para dar de exemplo. Eu enchi, eu enchi com três dedos de água, né? Porque o óleo tá caro, não vou ficar desperdiçando o óleo. Até porque eu já fiz a minha receita, já usei o óleo, a minha parte. Coloquei o óleo, o café, beleza? Você coloca uma colher de sopa de café. Vai ficar assim, ó. Não sei se dá pra ver. Eu coloquei só o café aqui, aí você coloca uns 5 é, cravos, beleza? Coloca uma colher de sopa de pimenta, qualquer tipo de pimenta, pimenta em pó, pimenta a, a pimenta mesmo. O alecrim você coloca uma colher também, uma colher de alecrim. E eu falei o que mesmo? Pimenta, café, cravo. E é isso, mano. Se você quiser colocar orégano também mano, Coloca orégano que eu pesquisei Óleo de orégano é bom, beleza? Aqui tá água Mas você vai colocar óleo Se você quiser colocar óleo de rícino para poder estar tá engrossando a sua barba Coloca também, beleza? Óleo de rícino vai tá te ajudando aí bastante, beleza? Aqui ó Receita super caseira Você faz o tanto que você quiser Eu fiz uma garrafa eu Vou pegar a garrafa, espera aí Peguei a garrafa fiz aqui ó 900 ml praticamente coloquei óleo vou deixar os ingredientes que eu coloquei aqui para o próximo vídeo beleza mas é nessa pegada aí você olha o que que você tem na sua casa pesquisa o óleo sobre por exemplo óleo de orégano você vai lá pesquisa ó, óleo de orégano benefícios para o cabelo Mano, aí você começa a ler, vai você vai ver que o óleo de orégano é bem importante Mano, eu não quero é que eu não lembro de cor, mas ele ajuda bastante no cabelo, beleza? Tem alguma coisa lá que ele ajuda no cabelo. Então, faz isso. Vê o que, que tem na sua casa, de tipo arroz, feijão, sei lá, mano. Eu fiz isso aqui em casa. Mano, tô vendo bastante resultado. Melhor que o óleo de risco puro, tá? Isso eu garanto, porque o óleo de ricino ele, ele, eu usei, mas não tô tendo. Não tive tipo o resultado que eu tô tendo hoje usando essa receita caseira, tá? E pra você que e se você não quer fazer isso aqui, mano, tá, tem o Big Barba que são componentes naturais que vão auxiliar no crescimento da sua barba, tá? O Big Barba ele tem componentes naturais que vão auxiliar no crescimento da sua barba aí em bem pouco tempo, beleza? O que eu tô passando aqui vai te auxiliar aí durante um ano aí, mano. você consegue preencher a sua barba tranquilo, tá? Eu tô preenchendo a minha barba, ó, aqui não tinha pelo mas já tá tendo uns pelos, já, já tá nascendo, é um processo, então se você não, se você tiver pressa, você, mano, não vai, não vai ter barba, beleza? Você tem que ter paciência, o segredo é paciência, uma dica muito importante pra você, velho, se você for fazer isso aqui mesmo, faz, mas faz com o rosto limpo, faz uma esfoliação antes, beleza? E ó, fica pelo menos um mês aí, sem raspar, um mês sem aparar, Beleza? Porque você vai ver os espelhinho bem pequenininho brotando do seu rosto, beleza? Ou da sua cabeça, ou da sua sobrancelha, beleza? Pode confiar, e é isso mesmo. Eu tinha esquecido de falar algo muito importante. Quando você começar a passar a receita caseira, vai ficar o pózinho do café ou o pó da pimenta, beleza? Vai ficar, mais é normal, você pode passar, pode passar assim que vai ficar no rosto mesmo tem que ficar no rosto aí você pega uma escova pode ser uma escova de dente uma escova velha não pega que você usa não ou pega e lava bem lavado beleza não deixa isso aí sujo aí você faz assim ó passou onde você quer tipo eu passo até aqui assim ó eu quero bater aqui aí você vai lá e limpa você vai lá e limpa eu vou mostrar o um frasquinho que eu uso que eu coloquei a minha receita num frasco no frasco de óleo de receio que eu comprei aí ficou vazio eu usei, aí eu montei minha receita Dentro do frasco, não usei o um copo, beleza? Eu já fiz a minha receita Tá bem aqui, mano Mano, tem alecrim, tem café Mano, tem um monte de coisa, velho né? Isso aqui é, é praticamente uma bomba Aí se você quiser pegar umas gotinhas Tipo, melo o dedo assim enfio o dedo aqui Aí se você quiser colocar um pouco no seu shampoo no seu condicionador, não sei Faz isso vai o dedo assim e passa assim na borda, vai cair algumas gotas, vai auxiliar no crescimento do cabelo, da sua barba, beleza? Isso aqui você passa, vai ficar alguns resíduos aqui, comigo fica de alecrim, aí você vai lá e limpa, aí vai caindo aqui no seu pescoço e depois vai satiar. beleza? Ó, fica com isso umas 4 a 6 horas no rosto, beleza? 4 a 6 horas, 4 a 6 horas, é muito importante, porque não adianta você passar e dormir, mano. Vai ficar tudo um travesseiro, isso já aconteceu comigo, não faça isso, isso é muito ruim. Passa umas 2 a 3 horas antes de ir dormir, beleza? Passar 2 a 3 horas antes de ir dormir, beleza? Durante o dia, se você conseguir passar aí, é muito bom. Uma dica bônus, evite estar pegando sol, beleza? Evita muito pegar a luz forte, Beleza? E é isso aí mano, tamo junto, é nóis